está sendo analisado no CAD, o CAD é o Conselho de Defesa Econômica, criado para evitar os monopólios, está sendo analisado no CAD um acordo operacional entre a, a, a Ultragás e a SuperGásBras. São duas engarrafadoras de gás de cozinha e distribuidoras. Então, elas vão fazer um acordo operacional que não vai ser uma fusão mas vai, olha, eu vendo nesse, nessa cidade, você vende na outra. E isso vai dar a essas duas empresas o um mercado de 70% do gás de botijão, do gás de cozinha. Então elas passam a controlar o preço do gás. Então, ainda que a Petrobras acabe com a política de paridade internacional, o gás vai estar sob controle dessas duas empresas. E o CAD, o mesmo CAD que obrigou a Petrobras, obrigou entre aspas, né, a vender a refinaria de Landufo Alves na Bahia, a refinaria do Amazonas. Essa, esse CAD que favorece, que diz que era contra os monopólios, agora está exatamente favorecendo os monopólios.